Olá, está começando mais uma edição do Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Mato Grosso. Fique ligado, porque nesta edição você vai ver. Crianças de uma escola municipal de educação básica aqui da capital ganharam um espaço recreativo construído com recursos da segunda corrida do trabalho. Você que participou da corrida, que pagou a sua inscrição, você que contribuiu, é você está fazendo esse bem aqui para essas crianças. Você vai ver também que uma empresa foi penalizada e terá que indenizar o funcionário depois que ele machucou a mão duas vezes na mesma máquina. Na entrevista de estúdio, você vai saber mais sobre pejotização com o Auditor Fiscal do Trabalho, Daniel Magalhães. Tudo isso agora no Trabalho em Revista, está no ar. Parte do dinheiro arrecadado com as inscrições da segunda corrida do trabalho rendeu bons frutos e possibilitou a construção de um parquinho para 250 crianças de uma escola municipal aqui de Cuiabá. E nem precisa dizer que elas adoraram. A dança foi a forma que alunos e professores da escola municipal Octaíde Jorge da Silva, no bairro Tancredo Neves, em Cuiabá,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 No quadro Decisão dessa semana, o assunto é acidente de trabalho. Um funcionário machucou a mão duas vezes no mesmo equipamento e a empresa acabou penalizada. Veja os detalhes com a Sinara Álvares. Uma empresa terá que pagar R$ 12 mil reais de indenização a um trabalhador que sofreu dois acidentes ao utilizar uma fornalha. No primeiro...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 Agora é hora de continuar bem informado com os principais fatos aqui, na Justiça do Trabalho, em Mato Grosso. É o Giro da Semana! A Comissão de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho, em Mato Grosso, lança este mês um selo postal que visa chamar a atenção da sociedade para o trabalho precoce e o estímulo à aprendizagem. O selo terá tiragem de 10 mil exemplares e será usado em todas as correspondências do TRT de Mato Grosso. A peça filatélica exibe a imagem do catavento, símbolo criado no Brasil e adotado mundialmente pela Organização Internacional do Trabalho. No país, de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio de 2016, existe cerca de um milhão de crianças e adolescentes, entre 5 e 17 anos, vítimas do trabalho infantil. Música a partir do dia 13 de setembro, as notificações e intimações da Justiça do Trabalho endereçadas ao município de Vazia Grande passarão a ocorrer via Sistema Judicial de Processo Eletrônico, PJE. A adesão ao acordo de cooperação que instituiu o procedimento no TRT de Mato Grosso visa desburocratizar o trâmite processual, de forma que todas as comunicações relacionadas a processos trabalhistas ocorram virtualmente. O convênio conta com a participação do município de Cuiabá Estado de Mato Grosso, Correios e deverá alcançar também os grandes litigantes, como frigoríficos e empresas de transporte. Música Cerca de 80 ex-trabalhadores que prestaram serviços na empresa Sadia no início dos anos de 1990 têm valores para receber na quarta vara do trabalho de Cuiabá. As verbas trabalhistas são referentes a adicionais de insalubridade, periculosidade e seus reflexos, e estão relacionados à ação ajuizada em 1993 pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação de Vazia Grande, Cuiabá, contra a BRF Foods SA, que possui a Sadia em seu portfólio de empresas. Os trabalhadores deverão comparecer à quarta vara do trabalho de Cuiabá, na Avenida do CPA, munidos dos documentos de identificação. A lista com o nome de quem tem direito ao recebimento das verbas trabalhistas consta no site do TRT de Mato Grosso, o www.trt23.jus.br. E no próximo bloco vamos falar sobre pejotização, uma prática ilegal usada pelas empresas para contratar empregados. Este é o tema da entrevista com o Auditor Fiscal do Trabalho, Daniel Magalhães. Não saia daí que a gente volta já.